Os números sorteados foram 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto clicando no primeiro link da descrição.